Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos seguir com mais um passo a passo, que me pediram muito lá no, no, no grupo, certo? Do Facebook, Nuars com Amor. Eu convido vocês também a participar eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, certo? Para que vocês venham fazer parte da nossa família também. Então vamos fazer um sapo para é, gramado, jardim, utilizando isopor. Aqui eu juntei um monte de isopor Colei um no outro, certo? Isopor, um pedaço de isopor Aí vai juntando Ferro Se vocês não tiverem ferro Pode fazer com, com, com, com Também com Cano de PVC Ok? Esse pedaço assim ó. Arame Tira de tecido e pedaços assim, ó, de espuma, certo? Aí vamos começar a montar. Então, para as pernas, ó, vamos precisar de 62 centímetros para cada perna, certo? Aqui eu já deixei dobrado, ok? Para adiantar o nosso trabalho. Então, com a espuma, nós vamos fazendo isso, ó. Coloca assim, ok? só para preencher, aí com essa tira de tecido, a gente vai só, vai renovar Então tá aqui as duas pernas, aí aqui vamos fazer um X, ó. Certo? Aqui o X. Aí com arame vamos prender. Ó, pessoal, aqui temos as pernas, certo? Aí agora vamos fazer aqui, ó A cabeça Vou cortar aqui mais ou menos Desenhar aqui Essa cabeça aqui você desenha como se fosse um sorriso de um palhaço, entendeu? Aí agora só é Ó pessoal, ficou assim, ó Mais ou menos, certo? A cabeça do sapo vamos reservar aqui e aqui é muito fácil vamos cortar só assim uma meia uma meia bola para fazer a parte do ombro para segurar a cabeça certo e o braço, ó pessoal tá aqui a cabeça e a parte aqui do peito onde vai segurar aqui a cabeça certo Aí aqui eu tenho outro pedaço de arame que mede 61 centímetro, certo? A gente vai fazer assim, ó. Ó pessoal, diminuir aqui até o tanto que eu queria os braços, certo? Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ok? Aí eu vou fazer agora. Vou só fazer a mesma coisa que eu fiz com, a, com, a, com as pernas. A espuma e essa malha aqui Vou enrolar ele todo, certo? Os dois braços Ó, pessoal, fica assim, certo? Não segurar aqui que eu tirei mais ou pouco Porque ficou muito grosso Vou colocar aqui, ó e tá aqui ó a cabeça o peito e a perna a parte da barriguinha a gente faz já eu só cortei um pedacinho assim ó de para colocar aqui para centralizar a cabeça quer ficar aqui assim certo aí eu vou colocar arame Prendi aqui atrás, Prender aqui, vai ser preso aqui ó, uma do lado e outra do outro, certo? Ó pessoal, aqui eu coloquei para fazer a latinha com um cimento e uma de areia, certo? Agora eu vou colocar água e cola. Aí com essas tiras aqui ó, vamos é só encharcar aqui dentro. ó pessoal aqui ó vou colocar arame, certo só para sustentar o pezinho do do, do sapo vou colocar a massa vou fazer a mesma coisa desse outro lado ó pessoal aqui tem areia úmida e vamos fazer aqui ó a barriga do sapo certo Com essa massa aqui ó. Vamos cobrir todo Toda essa montanha de areia Vamos agora ó, Colocar o arame assim aí vamos colocar o cimento em cima para ficar mais forte certo e aqui agora eu vou só alisando alisando nada mais do que isso e puxando a massa para cima certo aí o é que eu vou fazer quando terminar esse processo daqui vou aguardar por 24 horas essa peça na sombra pra a gente começar a modelar essas partes do, do braço, o rosto e as pernas Certo? Ó pessoal, secou Vamos tirar isso aqui, certo? Vou tirar a areia Bato de E lavar eu já dei uma lavadinha aqui pessoal, mas ainda eu vou dar um acabamento por dentro, certo? Aí tá aqui as pernas e cabeça, certo? E agora eu vou preparar a massa para gente começar a modelar. Ó pessoal, a massa é essa aqui ó, de areia e cimento, certo? E agora vamos começar a modelar, vou descer, não tem segredo, agora só encher de massa. Ó, pessoal, com duas bolas assim, ó, vamos fazer duas bolas de massa. Vamos colocar aqui. Ó pessoal, o rosto é basicamente isso aqui. Agora vamos pegar as pernas, certo? ó pessoal eu terminei aqui de fazer as pernas, ó. modelamos todo, quando terminar aqui essa fase aqui vou esperar secar por 24 horas para dar o um acabamento embaixo e vocês façam o mesmo, certo? E quando eu voltar com vocês aqui é só para finalizar pintando ele. Pessoal, agora vamos dar o um acabamento aonde for necessário, certo? A massa assim ó, meia mole e vamos me descer para começar. Pessoal, agora vamos fazer uma pedra para gente colocar na, por trás da cabeça do sapo, certo? Para não ficar tão vago. Então aqui é só coisa reciclada, isopor, saco, papel. Aí eu vou colocar aqui, ó. E vou envolver toda a minha aqui. Ó, oh, pessoal, fiz uma latinha de cimento. Aqui é uma camiseta, certo? E vamos envolver essa pedra aqui dentro. Então, pessoal, agora vamos esperar secar, certo? Aqui por 24 horas. Com todas as peças do sapo tiver pronta e seca, né? quatro horas vocês deixe mais ou menos uns 5 dias na água, certo? Para ficar mais resistente a peça de vocês, ok? Até lá! O pessoal, secou já aqui as peças, certo? Agora vamos passar a resina à base de água. Então, mas vocês podem também estar pintando de verde ou a cor que vocês quiserem. Eu vou deixar a cor que eu vi a imagem, ok? E outra coisa também, eu queria muito que vocês que estão assistindo, que não são inscrito ainda se inscreva ajude o canal colabore com o nosso trabalho certo para a gente ter mais trabalho aí vamos fazer coisas bacana e qualquer sugestão deixe aqui ó na descrição desse vídeo Ok o que vocês querem ver aqui no canal agora vamos passar só a resina Ó oh, pessoal, fica assim depois da resina É bom porque impermeabiliza também a peça, certo? Se vocês quiserem passar outra de mão Pode passar quantas vocês quiserem E achar necessário também E antes de sair... Não deixe de deixar o joinha de vocês, pessoal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês que é muito importante E também compartilhe esse vídeo com mais ou menos duas pessoas e traz mais gente para se inscrever no nosso canal, certo? Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo, ok? E muito obrigado por estar até agora e quem ficou até agora, se inscreve também, compartilha, deixa seu joinha, comenta lá embaixo, ok? Um forte abraço, que Deus abençoe e até o um próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. E a pedra que foi feita, ó, eu vou ver aqui uma cor e vou pintar ela, ok?